Mangá. Os famosos quadrinhos japoneses são uma coisa importante na cultura e na economia japonesa. Esse mercado e estilo de arte não é explorado apenas por nativos do Japão. Conheça hoje Angelo Mokutan. Angelo Mokutan, nascido em Belo Horizonte, aos 14 anos ele ficou fascinado pelo mangá e decidiu se tornar um autor profissional, e hoje ele tem o que todos os otakus já sonharam. Na terceira tentativa de embolsar em uma bolsa de estudos, em 2007 conseguiu ingressar no mestrado na Universidade Zoukei de Tóquio. Após se formar em animação, trabalhou no setor de tecnologia da informação durante 5 anos. Mas ele não podia deixar seu sonho de lado, então sacrificava horas do seu sono para produzir e publicar vários quadrinhos, assim lançou-se como um profissional. Sem muito mais enrolação, vamos entrar um pouco na temática Zen e começar a entrevista. antes das perguntas, mas nada melhor do que você mesmo se apresentar. Mokutan, quem é você? Primeiramente, obrigado, Otaviano, pela oportunidade dessa entrevista. Meu nome é Ângelo Mokutan. Eu sou um quadrinista que quer trabalhar quadrinhos como arte, no sentido mais profundo do termo, para além de diferenças superficiais como nacionalidade e essas coisas. Vamos falar um pouco sobre seus títulos já publicados e como funciona o mercado de publicação aí no Japão. tenho publicado um livro ilustrado para crianças. É, ele não é muito conhecido, mas ah, foi meu trabalho, o primeiro trabalho publicado aqui impresso. É, tem, também já publiquei em revistas é, mensais, que foi o caso da Presidente Next, onde que começou a série Tudo Sem Quadrinhos. Ah, desde o começo faço publicação é, na internet, né? é, o mercado de publicação ah, digital aqui ainda está em desenvolvimento, não é tão desenvolvido como nos Estados Unidos. De uma certa maneira, os japoneses têm uma, um ponto em comum com os brasileiros de ainda gostar do livro físico. Né? Ah, trabalhos, tá aqui a Donora. ela foi uma série mensal é, que foi publicada na web, numa revista eletrônica, e depois quando se acumularam mais ou menos 200 páginas, que é o volume necessário para fazer esse livro, ele foi publicado em papel. Esse livro, ele, ele não foi assim um estudo de vendas. Mas ele vende constantemente, porque o tema da história, sobre a raiva, é um tema atemporal. Então, a qualquer época que você lê ele, você pode aprender algo, você pode perceber algo diferente, você pode ser levado a pensar, refletir sobre algo diferente. E a Leonora, ela foi premiada no Japan Media Arts Festival, que é um festival pela Secretaria de Cultura aqui, é um festival internacional, é, enfim, onde a, vários profissionais do mundo em todo participam e ela foi, a Leonora, foi escolhida como é, parte da seleção oficial do júri na categoria de mangá. Isso foi no ano passado, em 2009. E, atualmente, eu trabalho com o em Quadrinhos, publico é, histórias, artigos é, no blog TudoZenQuadrinhos.com. Você pode conferir lá. Esse trabalho ele explica conceitos do Zen Budismo através de um pedacinho de texto, mas é, uma historinha descontraída, mais profunda, para você aprender como que é a Noriko, ela que está aqui do meu lado, é, vive essas situações no cotidiano e vai aos pouquinhos crescendo como ser humano. O mercado, como todo o mercado editorial aqui, é enorme. É uma coisa que acho que dava para fazer um, um vídeo só disso. É, movimenta hum, muitos e muitos ienes, é, não sei as cifras. Ah, há uma, em relação aos quadrinhos, está tendo uma, uma queda das publicações impressas e uma ascensão da publicação digital, mas bem gradativa. Como falei falei, assim, os japoneses ainda têm um pouco de dificuldade com o formato digital e ainda preferem os livros físicos. Uma coisa para se entender a importância do mercado de mangá é que o mangá aqui ele tem o mesmo papel do roteiro em Hollywood. Ele é a base para se fazer em desenhos animados, novelas, é, filmes, sejam eles animados ou live action, é, jogos de videogame, uma infinidade de merchandising. Então hum, é uma das coisas que está, assim, realmente na vamos dizer assim no, no eixo econômico do Japão. É, apesar de, infelizmente, não ser tão valorizado quanto divino. Seu projeto atual é o TudoZen Quadrinho. Você pode falar um pouco sobre o seu projeto atual e sobre o que é o Zen? O Zen Budismo ele é responsável por uh, um espírito tão especial que tem na cultura japonesa. Por exemplo, na caligrafia, que cada traço que você dá, você pode ver o seu coração, a sua mente, ali com um resultado gráfico. Na cerimônia de chá, onde que você procura fazer todos os é, movimentos da maneira mais bonita possível. Também no, no arco e flecha, onde que você deve se tornar um com o arco, a flecha o alvo. E, enfim, uh, tem muita coisa uh, interessante sobre o Zen que é, inclusive, complementário à, à cultura brasileira. Isso foi, com certeza, um dos motivos que me trouxeram aqui para o Japão. Eu, desde pequeno, uh, tenho contato com o Zen através da minha mãe. Ela foi é uma discípula de um monge de Zen Budista para aprender é, medicina tradicional é, oriental. E, hum, bom, ah, claro que eu não tinha muita consciência na época, mas é, sempre tive em, em contato né, com, a, com o pensamento oriental e achava muito interessante coisas como, por exemplo, é, o yin-yang. Existe o claro, né, o escuro. E o escuro não é ruim, o escuro é simplesmente uma outra parte, ele é complementar da claridade. E todos os dois são necessários, cada um tem a sua função. Eu vejo nisso uma forma muito interessante de pensar, de se viver, porque isso tira um peso das costas, que seria aquele peso do do julgamento, ah, isso é errado, isso é pecado, né? É uma forma é, bem interessante de ver as coisas, a dos complementos do yin e do yang. E, então, acontece que para aprender sobre o Zen Budismo também não é fácil. É, o Zen Budismo, ele, primeiramente, ele fala que ele não pode ser compreendido completamente através da, do intelecto, da mente, é, portanto, não pode ser descrito ou definido em palavras, né? isso é um ensinamento muito verdadeiro, mostra a natureza prática do Zen, mas te deixa também assim com um, um grande dilema assim, e aí, vai ou não vai? Né? Não tem como você... É, Simplesmente disfarçar num bom discurso é, que você entende sobre o Zen. É, o Zen é uma coisa que, por ser muito prática, ele vai te mostrar é, para você mesmo. Né? Até onde que você está entendendo, até onde que você não está entendendo, nas suas ações. E, além da questão da língua, tem, se você quer aprender sobre o Zen também, você, né, é, Teria que ah, provavelmente ser aceito por algum monge, ter alguma orientação de algum monge. Né? É, às vezes não tem essa pessoa né, perto de você, você precisaria de vir aqui ao Japão, enfim, tem ah, algumas dificuldades para aprender, não sei. E aí eu percebi, poxa, é, eu tenho contato com esse conhecimento tão bacana. Né, e gosto tanto dele, então eu posso compartilhar isso com as pessoas que também estão procurando e que não têm a oportunidade de estar aqui como eu estou. Daí surgiu o Tudo em Quadrinhos, que é o projeto é, que eu venho trabalhando já faz três anos. Ele teve alguns formatos diferentes no passado, já foi publicado, por exemplo, em revista, impressa, é, já foi publicado também no site é, nippon.com e atualmente eu publico no meu blog tudozenquadrinhos.com é, são histórias que explicam alguns conceitos é, do Zen que são bacanas para a gente usar no nosso dia a dia como por exemplo o Ichigo Ichie é, onde que fala cada momento é único mesmo que você se encontre com é, a mesma pessoa no outro dia, é, você já não é a mesma pessoa, a outra pessoa também já não é a mesma pessoa. É, então, para você desfrutar é, dessa beleza, desse uh, momento único. Né? O, na cultura grega clássica também né, tinha o ensinamento, nunca se é, entra no mesmo rio duas vezes porque as coisas estão sempre né, acontecendo, passando, fluindo. E para finalizar a explicação do Todos em quadrinhos, é a Noriko, é ela que está aqui do meu lado, ela é a personagem principal. Ela é uma colegial que ela tem as suas necessidades emocionais, é, afetivas, é, mentais, enfim. E vai passando por diversas situações no dia-a-dia, dia, como a gente passaria também, e hum, vai aprendendo ah, o significado dos conceitos Zen de forma indireta, mas de uma forma muito prática. E são situações sempre que a gente pode também, perfeitamente, é, vivê-las. Então, nessas horas, quem sabe, a gente pensa, a gente lembra da Noriko, né, e não precisa bater a cabeça tão forte igual ela bateu E a gente pode então ter uma vida um pouco mais rica Humanamente falando é, Um pouco mais é, hum, harmônica também Seu amor por mangás é bem evidente Tanto que você trabalha com o Tudo em Quadrinhos Sem lucrar financeiramente com isso O que lhe motiva a continuar com o projeto? O Tudo em Enquadrinhos desde que ele começou a ser publicado Na no site nippon.com, ele tem tido uma recepção muito boa e o, também tenho recebido mensagens, comentários dos leitores falando, poxa que legal, é, foi para mim assim a, muito bacana estar tá em contato com os ensinamentos do Zen, né? o, o Zen por essa característica muito prática que ele tem, é, ele pode trazer respostas para alguns problemas que a gente tem, né? então eu acho que é muito importante é, transmitir né, essa sabedoria do Zen, isso não é uma coisa fácil é, de se entrar em contato, né? eu estou aqui é, no Japão, estou próximo do, é, do pessoal, dos monges, ah, tenho acesso a muita literatura, e é, tem os meios, assim, o um idioma é necessário para conseguir fazer isso. E então eu acho que o trabalhar com todos em quadrinhos é o, o melhor que eu posso fazer no momento, né, para o meu trabalho. E também vejo agora a gente está passando por uma época difícil, dessa, a quarentena, a luta contra o coronavírus, tem muitas situações em que o desafio maior é um desafio psicológico é sobre as nossas emoções, são sobre os nossos pensamentos, e o Zen é uma das tradições que ajudam você a se conhecer melhor nessas esferas do pensamento da emoção e a lidar melhor com isso, e também, é, consequentemente, compreender melhor as pessoas. Né, os pensamentos, as emoções delas. Então, bom, uh, eu poderia resumir que, para mim, trabalhar é, transmitindo a mensagem do Zen através dos quadrinhos é tudo de bom. Quais são as principais inspirações artísticas? No mangá, é o Matsumoto Tayo. Ele é bem conhecido aí no Brasil pelo preto e branco, e essa daqui é uma antologia de trabalhos dele, que são os é, irmãos do Japão. Foi o primeiro livro que eu tomei em contato dele e desde essa dessa época eu admiro muito a liberdade com que ele desenha é, e também a profundidade da mensagem das histórias dele. O caso do Preto e Branco, por exemplo, né? a história de dois irmãos que são como se fosse um yin yang, é, em termos de complementos, e o momento mais dramático é da separação deles, e a gente vê como que eles não conseguem viver é, um sem o outro. É muito bacana, recomendo. Também é mais conhecido como diretor de filmes, mas que também fez o seu mangá, é o Miyazaki Rayao, com o Naushika. é <coughs> Naushika do Vale dos Ventos é uma história muito bacana, tem... tem um ponto em comum com a princesa Mononoke que ganhou o Oscar é... aliás, perdão acho que foi indicado o Oscar e agora não fiquei muito certo assim, foi indicado o Oscar mas enfim a tanto a Náutica como o Ashtaka, os personagens principais desses filmes, eles têm a possibilidade de se relacionar com todos os seres humanos sem preconceito. E eles se relacionam, eu atreveria a dizer, com a parte mais luminosa de cada ser humano. Então, quando é o vilão do filme, é... o vilão ele é assim, terrível com todo mundo, menos com... É... Esse personagem principal, porque o modo deles se relacionarem é diferente. O modo com que o personagem principal, a náutica ou o ashitaka se aproximam e tratam as pessoas, é diferente. É respeitoso, por exemplo. Então, acho muito bacana o trabalho do Miyazaki, a profundidade que ele tem. É, e como que ele consegue... Uh, também encontrar um equilíbrio entre essa questão artística e a questão é, comercial no sentido de ser comercialmente viável. Uma outra influência que eu tenho que não é das artes visuais mas é um músico que chama Philip Glass. Ele, comumente ele é colocado como minimalista. Ele próprio não gosta dessa classificação. Mas a música dele surgiu nessa época, onde que estavam acontecendo experimentos muito interessantes na, na música clássica. E o, ele pode não ser um minimalista, é, mas ele teve muita influência do minimalismo, ele contribuiu também para o desenvolvimento desse, é, desse movimento musical. E o minimalismo ele vem no fundo do zen que ah, fala sobre a simplicidade das coisas, de você conseguir, é, por exemplo, apreciar é, um ciclo de, é, do mesmo som repetido, repetido, repetido, porém essa repetição ela não é a mesma, ela sempre é um pouco diferente, um pouco diferente dependendo da sua percepção, isso é uma É o sonho de quase toda pessoa que já leu algum mangá. Você pode falar um pouco sobre como realmente é a vida no Japão? Bom, o Japão turístico é maravilhoso. Agora, eu morar aqui, bom, tem seus problemas, como em qualquer lugar do mundo. É, por exemplo, eu gasto muito tempo com processos de burocracia para renovar o meu visto. É, é um tempo significativo, são dias. E. Eu, óbvio, gostaria de estar usando esse tempo para produzir, né? é, não ficar perdendo tempo com papelado. E também procurar é, trabalho e procurar moradia aqui é sempre uma batalha, porque a gente sempre acaba tomando... Bem, né? Então se você deixar se levar pelo seu ego, é, você vai ficar satisfeito com o seu japonês de duas, três palavras. Qual a última vez que você viu um robô gigante? Olha, eu vejo um robô gigante quase toda semana, quando eu vou em Odaiba, aqui em Tóquio. Sério? Pensam tem algum projeto para publicar no Brasil? Com as crises que o mercado editorial tem sofrido nos últimos anos, eu acho difícil isso acontecer ah, através das editoras eh, num futuro próximo. No entanto, eu gostaria muito de publicar de maneira independente, eh, quem sabe um financiamento coletivo, mas ah, seja uma editora, seja pelo financiamento coletivo, vai sempre depender dos, de vocês, leitores. Então, se vocês curtem o trabalho, querem ver ele publicado aí, é, dá uma força seguindo lá no Instagram, é, deixa os comentários, divulga esse vídeo, ah, vai lá no site também, quadrinhos.com, deixa o seu e-mail, eu prometo que eu não mando e-mail demais, no máximo um por semana, coisa assim. Enfim, é, a força dos leitores hoje em dia é muito maior do que era antigamente. Pela facilidade da, dos meios de comunicação. Então, pessoal, é, se vocês querem ver o trabalho aí publicado no Brasil, dá uma força e ela será muito bem-vinda. Pode ter certeza que, do meu, de minha parte, eu vou estar tá fazendo tudo e mais um pouco é, que eu posso para isso acontecer. Enquanto eu pesquisava, tanto para escrever o roteiro quanto para não dar erro nas perguntas, eu acabei chegando em uma história de que você entrou em contato com Raio Miyazaki, o escritor de a viagem de Shigiro. Você pode dizer como foi essa história? Isso de encontrar o Miyazaki foi algo que eu fiz em 2000, a primeira vez que eu tive aqui no Japão. Foi a ideia maluca de uma amiga minha, de encontrar o meu autor preferido, pessoalmente. E na época, o estádio, desculpa, na época, o endereço do estúdio de Ivory não era é, público, e, mas eu bom, corri atrás, é, fui na Tokuma Shoten, que tinha publicado a Náutica, e lá com muita sorte eles me deram é, o endereço. Também não é todo dia que né, bate um brasileiro na porta falando, é, eu vim do outro lado do mundo e gostaria de encontrar com o Miyazaki e então, fui ao estádio Dibli, é, bati na porta lá e ah, também com muito, muito bom karma, muito boa sorte, o Miyazaki me recebeu. É, ele me convidou para entrar, a gente é, conversou cinco minutinhos lá no café do estúdio Dibli. Foi assim, uma experiência maravilhosa, é claro, né? Eu tinha quatro anos de estudo de japonês, eu dei assim graças a Deus por todos esses quatro anos sofridos, é, que eu pude me comunicar com ele. E hum, essa aventura toda me ensinou uma coisa muito importante. Quando você tem um sonho, às vezes ele parece é, ilógico, não racional, mas. É, se você sente uma coisa muito forte dentro de você que você tem que lutar por ele, é melhor lutar por ele. Às vezes pode dar certo. ...que você fez faculdade primordialmente para animador. O que lhe motivou a sair desse ramo e entrar para o ramo dos quadrinhos? A minha paixão sempre foi os quadrinhos. Na faculdade, infelizmente, não tinha é, especialização em história em quadrinhos, então eu escolhi cinema de animação que era o mais próximo tecnicamente falando. E quando eu terminei então a faculdade, é, fiz, também, fiz a faculdade no Brasil, mestrado aqui no Japão, e quando fui procurar trabalho é, eu voltei a dar prioridade para histórias em quadrinhos. Trabalhar como animador num estúdio aqui no Japão, começando de baixo, é como você trabalhar numa fábrica, numa linha de montagem de carros. É super mecânico, nada criativo, enquanto no mangá você pode criar todo um universo. É muito diferente nesse sentido. Então, ah, fui ah, trabalhar com uns quadrinhos que sempre foi a minha paixão. Agora, para as pessoas que sonham em se tornar mangaká, qual a mensagem que você gostaria de deixar para elas? Olha, ser mangaká quadrinhista não é nenhum mais de rodas, e como qualquer profissão, é... exige bastante sacrifício. Se você acha que você topa esse sacrifício, vá em frente. Eu recomendo estudar Filosofia para se fortalecer é, psicologicamente e também para ter profundidade no que você cria como um autor. Quais suas metas para o futuro? No futuro próximo, eu gostaria de publicar o Tudo em Quadrinhos no Brasil. É, para isso, é, eu preciso da ajuda de vocês para divulgarem o um projeto, pelo WhatsApp, oralmente, nas redes sociais, como ficar melhor para você. Toda ajuda bem-vinda. E uma vez publicado no Brasil, gostaria de publicar em outras línguas também: em inglês, em francês, enfim, levar o melhor do Japão para o mundo e me tornar um artista brasileiro, dos quais os meus conterrâneos brasileiros possam se orgulhar. isso aí. Obrigado, Otaviano, pela oportunidade da entrevista, pelas ótimas perguntas. Foi muito bacana conversar com você. Então, se você quer ver é, amostras do trabalho TUDOS EM QUADRINHOS, é só acessar o site tudosenquadrinhos.com E se você gostou, é, deixa o seu e-mail lá para receber as novidades é, na sua caixa de entrada. Eu prometo que eu não mando muitos e-mails, coisa de um por semana, no máximo. É, também divulgo um pouco do trabalho no Instagram, é, meu, é só você procurar Mokutan é, que ele tá assim embaixo, Angel. Ok? É Um grande abraço, um abraço para todos que estão assistindo esse vídeo também e fiquem zen. Por último, eu queria agradecer ao Mokutan e que as suas palavras, as suas vivências inspirem as próximas gerações de jovens. Que você é um exemplo, que você pode sair de um país não tão desenvolvido por os quadrinhos, e ir para o país que é o país dos quadrinhos. Você é um exemplo de vivência e inspiração para as próximas gerações. Obrigado muito. Bem. Tiremos sempre o melhor de cada situação. Ruim ou bom, cada momento e pessoa pode nos ensinar algo. Como aprendi conversando com o Mokutan, ichigo e Cada momento é único e especial por si só. Seja desenhando, compondo, escrevendo ou produzindo. Ensine e aprenda. Sinta cada momento. Talvez esse seja o real sentido da vida. Carpe diem. Obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero você numa próxima. E até mais.